Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Fundo do Baú, essa nossa terceira temporada do Fundo do Baú, agora em casa, em plena época de quarentena por causa da Covid-19. Mas não tem problema, a gente se relaciona assim, a gente conversa assim, a gente grava entrevista assim, pra manter você, especialmente nessa época, entretido, né? E olha que maravilha a minha entrevistada dessa edição do Fundo do Baú. Ela é jornalista. Ela é uma referência no jornalismo, melhor dizendo, ela é repórter, ela é produtora, ela é empresária e com certeza você conhece e admira a minha colega, Ana Paula Padrão. Só que antes de chamar a Ana Paula Padrão, vou pedir para você já deixar o seu like para mim e para você se inscrever no canal, se ainda não é inscrito, aproveita hoje, aproveita agora, compartilha esse vídeo, é super importante porque aí mais gente vem para o canal e Aperta o sininho, porque qualquer hora é hora de novidade. Aqui no canal Luciana Livier. Então agora para vocês, Ana Paula Padrão. Ana Paula, muito obrigada. Que alegria te ter aqui no fundo do baú, mostrando as recordações para a gente, Ana. Nossa, Luciana, com essa introdução, achei lindo de morrer, muito obrigada, nem mereço. Prazer, tá aqui com você, Sabe que essa a lista de coisas, de, de atribuições à sua pessoa, profissionais, eu peguei da Wikipédia, diz lá, jornalista, repórter, editora e empresária, nascida 25 de novembro de 1965, brasiliense, como eu, e achei curioso que tem a sua altura, 1,62m. Eu tinha 1,62m, eu tinha, mas eu acho que eu não tenho mais, eu acho que agora eu só tenho 1,60m, eu já fiz duas cirurgias de coluna, né, e o meu médico, meu cirurgião falou assim, olha, nessa segunda eu acho que você vai perder um pouquinho de altura, eu falei, não tô podendo, e eu, eu acho que eu perdi os dois centímetros, porque eu parafusei duas vértebras e eu, eu perdi os disquinhos entre elas, né, então acho que foram se dois centímetros, eu tô ficando menor, o resumo da é que eu tô encolhendo. Nossa, mas que coisa, né, Ana? Cirurgia da coluna, né? Você, bom, é, é, eu acho que para quem não sabe, mas você já falou isso em várias entrevistas, é, você foi profissional, baralina profissional, você se formou em balé, chegou a dar aulas, tal. Esse teu problema na, na coluna é, é, é, foi, talvez, é, é, prejudicado por, por... nasceu por causa dessa... esse esforço do balé, que é muito grande, né? ou não? Ou foi, talvez, prejudicado até por isso? É, eu acho que a segunda hipótese é a mais provável. O meu problema é congênito. Eu tenho um negócio uhum. chamado espondilose e é uma versão bem ah, agressiva e chata da espondilose que meu pai tinha. Meu pai, com 60 anos, já não andava mais. Ele estava em cadeira de rodas. É, ele morreu no ano passado em cadeira de rodas. A cirurgia, na época, era uma cirurgia muito arriscada. Hoje, os médicos tentam vários tipos de cirurgia. Eu fiz uma primeira só de limpeza, da espondilose ali na L4 e na L5, é, não adiantou muito, um ano e meio depois eu voltei a sentir muita dor, e, e aí eu fiz uma cirurgia que foi de fixação, então eu botei quatro pinos e uma gradezinha entre a L4 e a L5, as minhas vértebras, e isso já tem três anos e pouco, e tô indo muito bem. Então, acho que... A gente Entendeu? fica esperando que apareça em outro lugar, sabe? Que apareça na, na, na cervical. Enfim, eu vivo meio tensa esperando que aconteça. Mas também sou uma otimista em potencial, eu sou de Sagitário, então acho que não vai acontecer nada, que foi ótimo, que resolveu o problema, vamos lá para a próxima. E... Quando, aparecer, quando aparecer, resolve, a né? A gente resolve, exatamente. Deixa eu te falar outra coisa. Você está aí na sua casa nova, mudou ano passado. Aliás, ano passado, você, a gente pode dizer que você mudou de endereço, é, é, e não só, fez várias mudanças, mesmo que não fossem suas, né? Você, como você mesma disse também, praticamente viveu um caminhão de mudança. Eu quero saber se depois de tantas idas e vindas, sobrou... Objetos de recordação para você mostrar para gente. <risos> eu não sou, sabe, Lu, muito guardadora de coisas, não. Eu, se meu armário começa a ficar um pouco mais cheio e não porque eu compro, porque eu também não sou muito compradora de roupa, mas eu ganho bastante roupa, né? É, por causa da TV, às vezes chega uma coisinha, chega uma peça e tal. E quando começa a ficar Meio cheio o armário, eu imediatamente esvazio. É, quando começa a empilhar livro em algum lugar, nem biblioteca eu tenho. Eu já me desfiz na vida de umas quatro bibliotecas. Eu encho a estante, é, que é uma parede, e vou lá e dou aquela estante inteira. E guardo pouquíssimos livros que são de referência mesmo ou que eu estou estudando muito naquele período da minha vida, mas eu realmente não sou muito guardadora de coisas. Então, não tenho objetos assim que eu tenho há 10 anos, 20 anos, 30 anos. Tenho roupas que eu tenho há mais de 30. É, tenho bolsas, certamente, que eu tenho há mais de 40, inclusive. Eu tenho reservo, assim, não tenho mais guarda-roupa. Mas objetos mesmo... Meu, meu marido, outro dia, estava limpando o escritório dele e achou o enfeitezinho que ele ganhou quando a bebê do primeiro chefe dele nasceu. Eu falei, Você guardou isso até hoje? Ah, guardei porque eu gostava tanto dele, foi um cara tão importante na minha vida. Enfim, eu não sou essa pessoa, eu não guardo nem dois dias, eu não guardo nem bilhete de amor. Não é, vale nada, eu tô mais né? para o lado dele, eu guardo tudo. É. Até talvez eu, eu, eu justifico por causa da minha memória, que eu acho que eu tenho uma memória muito ruim, então eu uso esses objetos para me lembrarem uh, uh, justamente de como foi, né? para eu ter essa, essa lembrança materializada, porque de cabeça não dá para confiar. Mas olha, é, você que falou essa questão dos livros, eu tinha essa recordação uh, sua, que uh, eu fui ao lançamento A Noite de autógrafos do seu livro, né? O Amor Chegou Tarde, Minha Vida, eu tinha a sua dedicatória, mas, como você, eu também fico com os livros um tempo em casa e depois pego e dou tudo, então esse já foi para a doação. Mas eu tenho, eu vou começar mostrando um fundo do baú meu hum. com você, que é esse aqui, olha. Olha como só, eu e você, gente. Mulheres em Foco, na Record News, quando eu apresentava o programa, e essa foi a primeira entrevista que você me deu. Na época, eu estava me despedindo do Brasil, indo para Nova York. Aqui temos uma segunda recordação, que eu comprei lá em Nova York. E foi o meu último programa no Mulheres em Foco, na Record News, foi com você, justamente porque você já tinha tido essa experiência de morar fora, correspondente, Nova York, Londres. Então foi um papo muito gostoso, você me deu dicas ótimas ali. Eu quero começar dizendo para você que você vai amar morar em Nova York, cidade mais legal do mundo, assim. Tenho certeza, fiquei muito feliz quando eu soube que você estava indo. Foi quando isso, Lu? Foi 2010, 2010? 2010. Vai, 2010, 2010, né? anos, vai fazer 10 anos. Segundo o começo vai fazer 10 anos. Você acredita que... Que, que coisa! Como nossa, boa. Impressionante, impressionante, impressionante. Mas eu me lembro perfeitamente da entrevista e lembro que você se despediu, enfim, passou um período lá, mesmo. Foi bom para você, você curtiu? Maravilhoso, maravilhoso. E eu sempre lembro de uma, foram dois anos, né? E eu sempre lembro de uma frase que você uh, falou na época, comparando Nova York com Londres, né? Até depois eu tive um convite para ir para Londres, uh, não, não rolou. Mas uh, e eu lembrei do que você falou, Nova York no inverno. É frio, é neve, é muito frio, até pode ser muito frio, mas o céu é azul. Londres, não. Londres é aquela coisa cinza, chuvosa, tal, tal, tal. E eu sempre lembro disso, isso ficou na minha cabeça. Porque você é uma pessoa solar também, né? Como eu. Ah, sim. Total. Ah, mas quem gosta de ficar numa, num lugar que é nublado todo dia? Tem alguém? É, afeta muito a minha, o meu humor, sabe? A minha capacidade de produção... É, eu, eu fico mais alegre, mais produtiva fico muito mais é, com vontade de sair de fazer coisas com a luz do sol do que em dias nublados eu vou ficando triste e eu chego a ficar um pouco deprimida quando eu estou num lugar que, sabe, não tem luz do sol com muita frequência, é chato para mim. Ainda mais por um longo tempo, né? Sem dúvida. Exatamente. Mas me conta, então, o que, que você separou para mostrar para gente, Ana Paula Padrão, no fundo do baú, o que, que você. Uh, uh, que três objetos são três objetos, qual é o primeiro que você vai mostrar para gente? Olha só. Tive é, alguma dificuldade de separar objetos, porque, como eu comecei te dizendo, eu não sou muito guardadora de coisas, então eu vou passando para frente todas as coisas, eu não guardo muito bilhetinho, muita coisinha, mas eu, eu separei três objetos que são, digamos, importantes e básicos na minha vida, tá? O primeiro é livro. não, não Pode ser qualquer livro. Esse aqui é o que eu estou lendo nesse, nesse momento, que é Toni Morrison, A Origem dos Outros. É, Toni Morrison, acho que foi a primeira autora negra a receber o Nobel de Literatura então é, é, uma, é uma escritora que eu gosto, de quem eu gosto muito mas poderia ser esse aqui também ó. o ego é seu inimigo que eu estou lendo ao mesmo tempo é, porque eu acho que entre as heranças que meu pai me deixou uma muito preciosa é essa de seja simples os livros tem tudo que você precisa na vida, que é conhecimento. Então, acumule esse conhecimento e tenha algumas coisas pré-definidas na vida, é, alguns conceitos. O que, que são conceitos? Ah, toda noite você vai dormir, e você vai dormir tranquila? O que você fez naquele dia está ok para você? Foi tudo bem? Você não feriu ninguém? Você é, não passou por cima de ninguém? Você foi produtiva? Você foi solidária? você gostou de você, se permitiu alguns momentos de ócio, você tá gostando de você, então tá tudo certo, tá tudo bem, a gente não precisa perseguir o impossível, o possível uhum. já é bastante difícil, sabe? E eu acho que a gente complica demais a vida, querendo que o emprego também seja um negócio que você gosta profundamente, e que o casamento seja perfeito todo dia, e que os filhos sejam sensacionais, e que os amigos sejam leais até a morte. É, a vida não é tão incrível assim. Você é, alcançar esse ponto é colocar tanta barreira na frente da sua felicidade que talvez você não chegue nunca a ela. Ou pelo menos no ideal perseguido de felicidade. Então, eu acho que os livros são uma ótima companhia, eles me dizem muita coisa, eles me consolam em momentos importantes, eles me lembram de coisas que eu esqueci, que eu estou esquecendo de fazer, que eu estou esquecendo de ser... É, eles me dizem que o mundo pode ser mais fácil do que aquilo que eu tô inventando na hora, sabe? Uhum. Eu acho que essa coisa ultimamente de, ai, mas além de tudo tem que ter propósito. Gente, o seu propósito pode ser ter uma família legal, bacana, ter tranquilidade, as pessoas terem saúde. Quanta gente passa a vida inteira brigando com o problema de saúde? Né? quanta gente passa a vida inteira brigando com problemas econômicos, é, com relacionamentos difíceis. É, a gente já tem um grau de privilégio que é bastante bom. Né? O fato de a gente ter nascido branca, ambas, é, numa situação financeira que, enfim eu não conheço sua história, mas a minha não era incrível, não era maravilhosa, mas foi o suficiente para que eu ah, Nunca foi né? né? É, é sério né? Nunca passei é. fome na vida. Passei Sim. necessidade, mas fome eu não passei. E isso já é um grande privilégio, sabe? Branca, não passei fome. Está bom, está muito bom. Amei e fui muito amada na vida. É, dei sorte de encontrar uma profissão que também me encontrou, que gostou de mim e conseguir construir coisas nessa profissão é, não precisa de muito mais coisa quando as, as pessoas me perguntam ah mas e filho gente não dá para ter tudo na vida algumas coisas a gente tem outras a gente não tem e tá bom desse jeito tá muito bom eu não quero tudo é, é. é olhar para tudo muito que mais tem, né? tranquila sabe com relação a isso e eu é. acho que é o que me ensinou é, o meu pai é claro que eu preciso deitar a cabeça no travesseiro de noite e dizer assim, ética, eu fui correta, eu fui ética, de acordo com os meus princípios de ética, nem todo mundo tem os mesmos, né? nem todo mundo acredita que lealdade é importante, eu acho que lealdade é importante pra caramba. Nem todo mundo acredita que é, algumas coisas de ordem moral são importantes, eu acredito nisso pra caramba. Mas é pouca coisa, sabe? E essas coisas são determinantes na vida. Se você tem, tá tudo bem. Você sabe que essa questão dos livros, é... eu sei que você, e sua mãe contou isso numa entrevista, uh, que você, desde menina, ia para os Sebos e que voltava carregada de livros, né? Então isso é uma paixão de, de desde que você, enfim, se entende aí por gente, né? É, é, vem de bastante tempo mesmo essa relação com os livros, né? É, meu pai era um leitor voraz e ele não comprava nada, é um cara super, super seco com relação ao consumo. A gente demorava, sei lá, 25 anos para trocar uma geladeira em casa, não tinha nada da moda. É, não que tivesse muito dinheiro para isso, não tinha, mas enfim. Ele gastava poderia, dinheiro. Com até livro. poderia, né? Poderia é. comprar uma coisinha ou outra, mas ele nem com viagem ele gastava dinheiro, ele gastava dinheiro com livro. E, então sempre teve é, estante grande, e mais do que isso, ele me obrigava a ler algumas coisas. Eu me lembro de ter lido A Mulher de 30, quando eu tinha 12. Eu não entendi nada, eu tive, obviamente, que ler depois, eu não entendia o conflito, a construção de personagem, é, mas eu, eu lia. E, e em alguns livros eu descobria muito prazer. É, às vezes morre um autor, eu falo, nossa, papai gostava tanto desse cara, é, às vezes passa, ganhou um prêmio, penso, nossa, papai gostava tanto desse cara, ou é, eu, eu penso que estou lendo alguma coisa que ele não teve oportunidade de ler, porque é mais contemporâneo do que ele. Uh -huh. eu, de, de verdade, ele me passou muito esse sabor, é, Podia não ter passado, né? Meus irmãos não gostam tanto de ler quanto eu e são filhos do mesmo pai, da mesma mãe. É. Mas eu acho que é uma herança muito importante que ele me deixou, muito, muito importante. Tem algum livro, você falou, que se desfaz, né? Da, da, da, dos livros, de, dos tantos livros que você lê, mas alguns uh, uh, sempre ficam, né? Alguns especiais, tal. Você lembra de algum, assim, de cabeça que você tem há anos e esse tá lá, esse você não, não joga fora... Olha, os de referência. Tem alguns é, de referência Simone de Beauvoir, que eu não jogo fora. Alguns das feministas eu não jogo fora, porque são livros de referência e de consulta para mim, eventualmente. Um, alguns livros que, que, pelo mesmo motivo, eu acho que são mais eternos, tipo os livros do Jung, que eu li. É, ah. eu, fiz, eu fiz terapia junguiana muitos e muitos anos, acho que uns 15 anos seguidos, e li Jung nesse período, então, são livros de referência. Mas basicamente isso, livros de referência. Até os romances que eu gosto muito, eu acabo passando para frente, porque hoje eles estão disponíveis é, em versões online, e não faz eu acho que não faz sentido ficar juntando, se podendo dar para outras pessoas, sabe? Sim. Se eu quiser ler de novo, eu baixo e leio aqui, então eu não preciso ter ele fisicamente em casa, sabe? Maravilha! Vamos para o segundo? Bora! Segundo, você vai achar esquisito, acho que todo mundo vai achar esquisito, mas é isso aqui. Uma trena. Uh, Ana Paula Padrão com uma trena. Que você que é? pode apostar, em qualquer lugar que você me encontrar, vai ter uma trena na minha bolsa. jurar um monte de trenas. Eu tenho desse tamanho, eu tenho de 7 metros, eu tenho de 12 metros, eu tenho umas bem pequenininhas de 1,5. Eu tenho muita trena. É, e é cada uma para uma função, cada uma para uma bolsa, cada uma para uma situação da vida, para uma mala. Eu, eu sou uma, uma arquiteta frustrada. Eu acho que se eu não, não fosse jornalista, não tivesse seguido a carreira de jornalismo, eu certamente seria arquiteta. É, eu gosto de mexer em planta e eu gosto muito de... Planejar as minhas casas E como eu não morei em pouco lugar na vida Eu tô sempre planejando uma casa Um escritório, uma segunda casa A casa dos outros A casa das pessoas que eu conheço Eu tô sempre dando um pitaco qualquer Na casa de alguém, nas obras né Então é... Isso se tornou para mim Quase que uma certeza A de que sempre vai ter uma porta aberta Eu não preciso ser Aquilo que eu decidi ser Quando eu era uma adolescente eu posso ser um monte de coisas. A vida tem um monte de possibilidades. Eu acho muito bonito que essa nova geração é, coloque a carreira em cheque, Porque uh -huh. acho que a sua carreira podem ser várias. Você não precisa isso aí, trabalhar para é muito... sempre numa organização, você não precisa escolher uma carreira que você vai seguir o resto da sua vida. Você pode perfeitamente mudar. Você pode mudar de gosto, você pode mudar de comida que você curte, você pode mudar uhum. de lugar... Você pode mas nessa questão de profissão, para você, então é, a arquitetura é tipo um plano B, decoração, tal, de não, interior. Não é isso, eu acho que é. a função da Trena é me lembrar que eu posso. Pode ser que eu decida virar, sei lá, cantora, ou outra coisa totalmente diferente hum. da Trena. Mas ela me lembra sempre de que eu tenho outros interesses que são igualmente prazerosos e fortes, é, podia ser uma revista de decoração, que eu leio muito, eu consumo muito. Podia ser um livro de um arquiteto legal, que eu curto. É, é uma trena porque ela é fácil, ela é pequena, você bota na bolsa, não é muito pesado. Então, é uma trena. E eu realmente meço muita coisa. Às vezes, eu estou andando, vejo uma coisa jogada na rua, eu falo assim, nossa, isso aqui, se eu cortasse aqui, pintasse aqui, deixa eu medir para ver se cabe naquele cantinho. Eu tiro a trena da bolsa e... Taca a trena da bolsa... Exatamente. Às Bom, vezes eu vou numa é de viagem, acho um tecido lindo, que eu acho que viraria uma cortina maravilhosa, uma capa bonita. Uhum. Eu né, treino treina uma manhã... Você de... tem essa habilidade para transformar as coisas, manual, tal de cortar, de fazer, não sei o quê? Você curte isso ou não? É, eu tenho mais habilidade do que tempo, sabe? Todas as tarefas lúdicas feitas com as mãos, as quais eu me dediquei, eu me dei muito bem, mas eu não é, não é uma coisa que eu dedique muito tempo. né Então, se eu tenho tempo, eu vou para a cozinha, que é o meu hobby principal. Então, eu cozinho bastante. Já cozinhei hoje, já fiz uma... E teremos aí, Já fiz, aí, uma, carninha. <risos> já fiz teremos? Uma... uma carninha que eu vou comer daqui a pouco. É... E não, não tenho tanto tempo assim para tricô, crochê, capa de almofada e tal. Então, em geral, eu tenho a ideia divido com alguém e alguém me ajuda, eu faço uma encomenda tal. Ana mas você eu poderia fazer tá... isso, eu gosto. Você tem essa, essa vontade de fazer outra coisa, justamente por pensar em que, né, a gente não precisa fazer a mesma coisa sempre e tal, enfim. Você está na televisão há muitos anos, né? Uh, mudou o estilo do, do que você fazia na TV, mas você continua na TV. Você uh, passa pela sua cabeça, de fato, é fazer outra coisa da sua vida e deixar a televisão tipo virar a página Olha Lu quando eu deixei é, as bancadas dos telejornais foi por vontade própria e eu passei um ano e tal um ano e três meses eu acho fora da TV só cuidando das minhas coisas das minhas empresas enfim estudando fazendo coisas que eu nunca tinha tempo de fazer e a TV foi lá me buscar de volta e com uma proposta que era o Masterchef, que na época eu não sabia nem o que era. Uhum. Falei, Master com Masterchef, não sei o que é isso. Masterchef? E, oh. né, e fui procurar saber o que era e achei que era um produto bem legal, que era bem parecido com o público brasileiro. né? Uhum. Eu, eu vi as pessoas no Brasil sentadas para assistir Masterchef. É claro que eu não imaginei que que a gente ia fazer tanto sucesso, muito não, pelo contrário, nunca me passou pela cabeça que isso pudesse não acontecer, não. aconteceu, mas é, eu, eu passei voluntariamente um tempo já fora da TV. Não é, é, não é, é também estranho gente, as mas também trabalhando com as suas empresas, que querendo ou não, você tem a produtora, a Tuareg, que faz, né trabalha para empresas com, com vídeos, treinamentos... A coisa do vídeo sempre presente. É, também o seu portal, uh, o Tempo de Mulher, é, a Escola do, do, do Saber, né? Escola do Saber? Não, a, a minha é a Escola de Você. Escola de Você, isso, desculpa. A Escola de Você, né? Uh, que Tudo bem, que aí já é um lado mais a questão do, do feminino, de, de empoderamento, tal, tal, tal, que é uma, uma coisa que você... Uh, uh, Batalha bastante, curte bastante, que a gente sabe. Mas eu digo mudar mesmo. Por exemplo, uh, começar a, a fazer projetos para as pessoas de arquitetura ou, sei lá, outra coisa, não sei. Eu, eu nunca digo não, para uhum. nada. Você vê, a gente está... É, não sei se eu posso dizer isso, se esse programa é factual, mas a gente está no meio de uma pandemia que nos impôs o isolamento social. E, e eu trabalho num estúdio com 120 pessoas. Obviamente, não dá para gravar o programa com esse grau de risco, né? É, essa a gente semana a gente tem agora esperar. vai ter uma reprise, né? É, a gente vai ter reprise agora, a gente vai fazer um produto digital muito bonitinho, eu e os chefes daqui a pouquinho, mas Graças, é uma brincadeira tchau. entre nós para levar o ar aqui e, enfim, manter um contato com a nossa audiência enquanto a gente está em casa. Mas é, eu, de casa... É, já inventei um monte de lives, então eu faço duas lives por dia. É, eu já inventei é, botar pessoas em contato para ajudar quem precisa, então... É, meu marido, nesse momento, está fazendo uma distribuição de comida lá no Grajaú, é, eu, eu ponho gente com gente, e aí quem está precisando, com quem pode fazer, com quem tem o transporte, com quem entende da logística... Com quem tem a ideia, a solução... Eu sempre, exatamente, eu sei que eu sempre vou fazer alguma coisa. O fato de não estar em algum lugar, de não ser empregada de algum lugar, de não ter uma carteira assinada, de... não me assusta, porque eu sempre invento alguma coisa para fazer. Eu passo dois dias em casa, eu organizo tudo, eu cozinho, eu limpo, e penso assim, hum, e agora? Aí eu conheço alguém do lado que faz alguma coisa, que tá precisando falar com alguém, que sabe alguma coisa, e eu já sei, aí eu pego dois, dois, eu me viro, eu tô sempre produzindo alguma coisa. Então, uhum. pode não ser na TV? Pode, pode não ser na TV. A TV tem vindo me buscar. É, e eu acho muito bonitinho que isso aconteça, eu fico super lisonjeada. Claro! O dia que não vier me buscar mais, eu vou fazer outra coisa, e vou ser feliz igual, eu posso perfeitamente organizar a casa das pessoas, sim, posso fazer projetos de decoração, posso dar ideias, derruba essa parede, bota outra ali, vamos mudar esse negócio aqui. Vou te chamar aqui em casa, vamos fazer um. É, posso vamos Posso numa boa, tem várias essa parede coisas que eu tá, sei fazer. Essa parede aqui está desde a primeira temporada do Fundo do Baú, que faz três anos, o canal está completando três anos, e eu estou para mudar essa parede já faz mais ou menos um ano e meio. E Nossa. até hoje, por falta de, de capacidade de decidir o que eu quero, diante das mil possibilidades, eu não fiz nada. Então, eu estou ficando de uma pessoa assim decidida, que vem, que chega e que faz. Vou te chamar, Ana, depois eu mostro o resultado. Pode chamar, pode chamar, porque eu resolvo sua vida em duas horas. <coughs> Mas me conta uma coisa agora sobre essa, essa volta do Masterchef em quarentena. né? É, esse programa está indo ao ar é, na quarta-feira, agora começo de maio, e o, o programa estreou ontem, portanto, né? terça-feira, a gente está gravando num domingo, na verdade, mas o programa vai estrear essa semana com, então, um produto digital, justamente para se adequar, se adaptar a esse momento que todo mundo está vivendo. São duas coisas diferentes. A reprise do Masterchef Profissionais Primeira Temporada, que toda terça-feira vai estar no ar a partir de agora. É, e a gente está fazendo uma brincadeira, eu e os chefes, é, que ainda não estreou, mas vai estrear muito, muito, muito em breve. Aham. E é uma brincadeira sobre cozinha cada um na sua casa. Então, a gente está ali trocando informações, fazendo brincadeiras uns com os outros e tal e, e para provavelmente... chegar ao, ao formato que vocês querem que acharem bacana, vai funcionar provavelmente tudo isso vai desaguar numa live é, que não tem data ainda mas é, vai ser uma live entre nós para contar o que que a gente andou fazendo em casa e que brincadeiras são essas que a gente está trocando e está tentando filmar ali e, e fazer uma coisa divertida a gente se fala muito nós realmente somos muito amigos né eu troco muito troco muito WhatsApp com a Paola, é, com o Jacan, com o Fogaça. O Fogaça eu encontrei outro dia de máscara, eu e ele de máscara, os dois de luva, os dois de capuzinho, na fila do mercado. Eu, não, eu acho que a gente só se conheceu porque a gente conhece muito. Daqui a pouco eu ouço, ô Ana Paula. Eu olhei para o lado, era o Fogaça com uma máscara de caveirinha. Eu olhei, só pode ser o um Fogaça, né? E, enfim, me deu uma vontade de ir lá abraçar ele, mas não dá para abraçar ninguém nessa hora, né? É, e com a Paola eu falo muito E com o, o Jacan também O Jacan vira e mexe, passa aqui em casa Ele tá com um restaurante fazendo entrega Vira e mexe, ele me traz um pão Lá do restaurante dele ah, Eu adoro é. o pão dele Ele deixa aqui embaixo, não consegui falar com ele Nenhuma vez, a não ser pelo telefone, claro, mas eu e o Gustavo, a gente passa muito bem com oh, Nada mas... como ter um chefe profissional. A gente está tá tentando manter a audiência perto da gente, porque a gente sabe que todo mundo sente muita saudade. Isso aí, sentimos mesmo. Eu adoro, não cozinho nada. Não cozinhava, né, querida? Porque nesta quarentena, ah, eu ah. tantos brasileiros, isso, aliás, é uma coisa bacana, né, para vocês terem em mente também, é... começamos a cozinhar. Né? talentos ocultos. Tudo bem que só quem come a minha comida sou eu, <risos> mas já é um começo, né? Mas já é um começo. Agora, Ana, com relação à quarentena, eu lembro que você foi fazer uma reportagem na África sobre o ebola, né? Que a gente sabe que foi uma doença terrível, uma ameaça, Uh, tremenda, especialmente para aquela população daqueles países, né, o Congo e ali os arredores, é, Sudão também, se eu não me engano, não, não sei se é Sudão, enfim, uh, que foi, eu acho que é uma primeira experiência sua com esse medo de, de, de pegar uma doença terrível, né, você estava no furacão da coisa, e a ebola é uma doença terrível, né, a, a, as consequências da doença são... Uh, o ripilante é, é, é muito mais do que uma questão de, da falta de respirar, é questão de, de sangue, né? Eu não sei nem direito como é que é, mas eu sei que é terrível. Então, eu queria que você contasse um pouco dessa experiência pra gente, já que a gente tá falando de fundo do baú, né? Como é que é esse primeiro contato com uma doença que você sabe que você tá ali trabalhando, que você pode, se você pegar, né? É, é mais ou menos como se nesse momento você dissesse assim, é, pra sua família, olha, eu tô indo lá pra... Wuhan, é, porque eu quero ver o mercado onde tudo aconteceu e eu vou fazer uma matéria lá e vou, vou nos hospitais e vou conversar com as pessoas que pegaram lá na China, de... vou lá no mercado Poxa, de jeito nenhum você não vai soar maluca, foi o que disseram para mim quando eu disse, eu vou ali na Guiné cobrir é, ebola é, e, eu, e tudo na vida é informação, né? Lembra da informação dos vizinhos? Tudo na vida é informação a primeira coisa que eu é, que eu que eu assuntei, que eu fui atrás de quem sabia para me ensinar, é como é que você pega ebola. Uhum. E, ao contrário da Covid-19, a transmissão é muito, muito difícil. Você tem que ter contato com uma pessoa, é, uma pessoa que tenha contraído a doença e que esteja sintomática. E é só por fluidos, né? O sintoma, ela não te contamina, ela só te contamina a sintomática. E mais do que chegar perto, você precisa que um fluido dessa pessoa. Lágrima, saliva, vômito, entre numa, numa, numa área frágil sua, numa mucosa, na boca, no nariz, é, relação sexual, enfim, não é simples, não é passando por uma pessoa na feira, como pode acontecer com o Covid, que você vai pegar. A mortalidade também é bastante distinta entre as duas doenças. O ebola matou efetivamente 40% das pessoas contaminadas. Em alguns países da África, a população de profissionais de saúde foi praticamente dizimada, Nossa. porque no começo você não tinha equipamentos médicos e você não tinha nem informação sobre a doença para tratar é, disso. Quem salvou muitos países da África por causa... É, da, da ausência total de profissionais de saúde foram os médicos sem fronteiras a quem eu não me canso de elogiar porque realmente são os heróis modernos da área de saúde, eles são incríveis é, então, sabendo de tudo isso é, eu fui, sabendo que eu não estava colocando em risco é, as pessoas que foram comigo, da equipe que é, tiveram muitas aulas também, né, para entender claro, como não se contaminar tudo, tudo, e tal tudo. Mas eu acho que o grande saldo que me ficou disso, e é a, a, a coisa que eu acho que é comparável entre as doenças, é o preconceito. A gente não pode ter preconceito com o outro. É, eu estou vendo muita cena muito triste de gente xingando e apedrejando profissionais de saúde no meio da rua, porque tem medo daquelas pessoas passando perto de si, medo de, de enfermeiros que moram no mesmo prédio que você, Gente, é, sem ele estaria muito pior, mas tipo muito pior. E eu vi isso é, na Guiné, quando os corpos eram retirados de dentro da área que foi fechada pelos Médicos Sem Fronteiras para servir de hospital para quem estava muito doente, e claro, muita gente morria, e os corpos eram retirados pelo, pela, pela Cruz Vermelha para levar... É, em, embalados num saco hermeticamente fechado para os cemitérios onde não tinha ritual, como aqui a gente não está tendo... É, é né? terrível. Velório e tal, é muito triste, mas era, era assim que as pessoas eram enterradas lá. A própria população é, xingava, jogava pedra por medo. Isso é preconceito. Você precisa estar tá informado sobre alguma coisa. E é por hum. isso que eu tenho tanto medo, medo mesmo, Lu, de fake news. Uma fake news tem 70% mais de chance de ser disseminado que uma notícia verdadeira. E uma fake news sobre saúde é muito grave, é. muito grave. Então, eu hoje é, olho o noticiário e penso, tem que ser muito rigoroso com notícia falsa, com coisa que você não tem certeza, é, com aquelas coisas que você recebe no seu WhatsApp, sabe? e, e ai, nossa, que interessante, será que é verdade? Não sei. E passa uhum. sem pensar. Não dá para pensar sem passar, é. sabe? Você tem que pensar o tempo inteiro no que você está fazendo, porque... Isso. É fundamental. É, você gera preconceito, você gera ideias erradas que podem ser prejudiciais a muita, muita, muita gente. É, você gera desinformação, né? Sem dúvida. Bom, vamos falar de coisa boa. Vamos, vamos agora para o seu terceiro e último objeto. que que você... Esse é fácil. Aí? Ah, consigo, tá no pescoço! Ver se eu consigo mostrar consigo. É um coqueirinho, estão vendo? Uhum, claramente. Eu comprei há muito, muito, muito tempo, fui eu que comprei, eu me dei de presente esse coqueirinho para me lembrar de ser feliz. Exatamente <risos> assim, eu estava eu trabalhando demais naquela época e um pouco frustrada com, com os fins de semana que eu já tinha conquistado para mim, com as férias, com, enfim, com a minha possibilidade de ócio. E eu estava frustrada porque eu sempre achava que era pouco tempo, que eu estava... É, que não dava tempo de descansar, que eu estava dormindo pouco, que as férias passaram rápido demais, que talvez eu tenha planejado o lugar errado, devia ter ido para outro. E, e aí eu fiquei pensando muito, foi depois de umas férias que eu comprei isso aqui, sobre se, eu, se era isso mesmo que eu estava fazendo ou se eu estava me obrigando a ser feliz quando eu estava de folga. Que bobagem isso de separar o seu momento de folga do seu momento de trabalho, né? Não estou dizendo com isso que todo mundo tem que ser muito feliz no trabalho e isso acontece com todo mundo. Não é assim. Trabalho é trabalho é, e vida pessoal é vida pessoal. Mas tem, coisa, que, coisa... tem que se te satisfazer de alguma maneira, né? Felicidade é um troço que você encontra em qualquer coisa. Eu tô mega feliz porque eu consegui fazer um creme de cebola muito gostosinho para comer com a minha carne hoje, sabe? Assim, tô bem, bem feliz com isso. Estou muito feliz porque tem a selga e eu ainda vou cortar e vou passar ali no alho e vai ficar uma delicinha, sabe? E eu deixei é, temperando umas fatias bem fininhas de abobrinha com um pouco de limão e azeite, sal, pimenta-do-reino e Olá. eu acho que eu vou comer elas cruas mesmo. É, uma profunda é. felicidade, uma profunda felicidade, sério. Assim, a resposta da Masterchef. É, eu tô feliz porque eu tô com saúde, assim, já se vão quase 50 dias dentro de casa, e eu tô com saúde, eu tô bem, eu tô passando bem, meu marido tá passando bem, e não só isso, como a gente ainda tem braço para ajudar outras uhum. pessoas. Eu tô uhum. feliz porque eu tenho um cachorro fofo que fica me perseguindo aqui pela casa, não sei onde ele tá agora, mas tá, acho que tá aqui debaixo da mesa, uhum. é, que é o Mané. É, eu, eu tô feliz porque eu consegui produzir uma chamada boa para as coisas novas que estão indo ao ar agora da Band. É, eu tô feliz porque o céu tá azul e tem sol lá uhum. fora. Eu acho que a gente tem que tá, começar a extrair felicidade de coisas pequenas. Porque esse negócio de extrair felicidade só de helicóptero ou de trabalho maravilhoso, onde todo mundo te reconhece e é seu fã, cara, esse troço é muito difícil. Ah, extrair felicidade só de, do meu propósito de vida eu mudei de propósito de vida 48 vezes, uhum. não dá para... A gente se exige demais, sabe? Tá chato esse negócio. Esse coqueirinho é... é... Tudo bem, eu entendi, é o significado do lazer e tal, mas o coqueirinho especificamente, porque o lazer poderia ser um barco, poderia ser um sol, poderia tal... O coqueirinho é porque você, a sua paixão bem típica de brasiliense, que eu sei bem, nós, a 800 quilômetros da praia mais próxima, é paixão por praia isso, por areia, por mar, é isso? Exatamente, eu me conheço e eu sei que eu gosto muito de praia, e mais do que isso, eu tenho uma relação muito intensa com o horizonte, o lugar onde o mar encontra o horizonte, aquilo, talvez seja uma das poucas coisas na vida que me faz contemplar. Eu não sou uma pessoa contemplativa, é, e eu sou muito ansiosa, meu grau de ansiedade me faz dormir pouco, dormir mal. E quando eu tô na praia, eu consigo parar e contemplar o horizonte, que é uma coisa realmente rara na minha vida. Então, não só eu gosto muito de praia, como me faz muito bem, me faz desacelerar, é, me faz baixar bastante o grau de ansiedade. Então, o coqueirinho é porque ele me lembra de baixar o grau de ansiedade, de procurar felicidade em coisas muito simples, que nem um pedaço de areia, um coqueirinho, é... e, e um horizonte a extrair disso ou de qualquer é. outra banalidade maravilhosa do seu dia, felicidade. Porque não sabe, não precisa ser grandioso, não precisa ser incrível, não precisa ser magnífico, não é. precisa ser o número um. Não precisa. A gente tem um monte de coisas para a gente extrair felicidade no cotidiano, e, ah. e chegar no fim do dia, nossa, que legal, só porque... Que dia bacana, é. Porque e a do horizonte interessante, que é isso, né? Que mostra que como a, a a como esse mundo é, é enorme, né? Como exatamente essa coisa das milhões de possibilidades que a gente tem, né? Esse mundo é infinito. Nós estamos, né? Numa numa num universo que é infinito, que é cheio de possibilidades. Tudo pode acontecer amanhã. Tudo pode mudar para bem ou para mal. Mas se muda para mal, outra coisa boa pode acontecer depois, né? Então é uma é, maneira de tem uma teoria sobre o horizonte, ele acha que o ser humano tem uma ligação muito importante com o horizonte, e, e tem alguns psicólogos modernos que estudam é, o humor e a autoestima das pessoas que moram em cidades como São Paulo, onde você vê pouco o horizonte, e pessoas que moram em cidades, às vezes, com necessidades muito maiores, é, sob restrição muito maior mas que tem o horizonte aberto e o efeito disso em autoestima. Eu acho que é fundamental mesmo, eu acho que tem muito a ver com a nossa capacidade de, de projetar, hum. sabe? De, de imaginar vastidão e de colocar a gente na proporção que a gente tem, que é isso aqui, sabe? É, é isso aí. É, mas você, isso aqui, e mais um pouquinho. <risos> uma referência no jornalismo, como eu comecei dizendo, e uma, uma alegria ter você aqui no fundo do baú, a gente tentou por bastante tempo, e você veja, então, né? é aquela história, o que é ruim pode ser muito bom, essa quarentena, todo mundo em casa, né? privado, de tantas coisas que gostaria de fazer, por outro lado, é um ótimo momento para conseguir te sentar no lugar e falar, Ana, vamos gravar o fundo do baú. Então, vamos comemorar toda hora, é, é, tem um motivo para ser e a gente tem que fazer o melhor daquilo que a gente tem no momento. Muito feliz de ter você aqui, Ana, muitíssimo obrigada, boa sorte nos novos projetos, quaisquer que sejam eles, e até uma próxima, se Deus quiser, daqui a alguns anos a gente grava de novo um fundo do baú. Tanto tempo que a gente ensaiava, né, Lu? Muito obrigada. É um prazer estar com você. Eu gosto muito de você. Acho você super competente, super profissional. Uma pessoa super para cima. Nunca, gente, nunca vi a Lu de mau humor. Nunca vi a Lu reclamar das coisas. É, bravo, trabalhar, 25 né? horas, trabalhar 25 horas. Sabe, pessoa para cima. assim. Eu acho que você tem uma, um jeito de encarar a vida que é muito bonito e que eu admiro muito. Muito obrigada pela chance de estar aqui com você. Um beijo, minha querida. Tudo de bom para você, boa quarentena, bom almoço, qualquer dia a gente se for, hein? Acabando isso tudo, você vem aqui em casa arrumar a parede e aproveita e já faz um almocinho também. <risos> tudo de bom, Ana. Beijão. Obrigada, tchau. tchau. É isso aí, gente. Fundo do Baú com a Ana Paula Padrão. Que delícia, né? Que de papo gostoso. E olha, vem muito mais por aí. Você fica ligado, se inscreve no canal, aperta o sininho, porque a gente está agora fazendo quarta-feira, meio-dia. Mas, de repente, pode mudar para uma sexta, para um domingo, para um sábado, quem sabe? Aperta o sininho que você vai ser notificado quando a gente estiver no ar. Tá legal? E não esquece de deixar sua curtida para mim. Não vai embora sem compartilhar esse link. E deixa aqui nos comentários quem mais você gostaria de ver no fundo do baú. Conta pra mim. Beijo, muito obrigada, até a próxima.